Eu sou Antônio Mechar, sou cardiologista há 35 anos, vim para Londrina há 25 anos com o sonho de desenvolver tecnologia aqui, que é o que já fazia em São Paulo. E consegui construir algumas coisas interessantes, nós fundamos a Tempor, que é uma empresa que tem 16 anos de vida, trabalhando em tecnologia de informação e imagem. Hoje nós distribuímos trabalho para o Brasil todo, até o Mercosul, e eu tenho muito orgulho disso e Londrina participou muito disso. Londrina com esse astral maravilhoso, com esse céu azul maravilhoso, né? e o meu negócio é Londrina.